Podemos representar, utilizando a notação de limites, crescimentos ilimitados pela direita, por exemplo. Isso acontece quando x se aproxima de c, mas por valores de x maiores do que c, e f de x cresce ilimitadamente. Se cresce ilimitadamente, não existe limite pela direita em c. Isso é dado por essa notação, limite de f de x com x tendendo a c mais, igual a mais infinito. Lembrando que infinito não é um número. Podemos representar graficamente esse crescimento ilimitado pela direita, dado por esta notação, observando esse gráfico animado. Veja que x se aproxima de c, sempre pela direita, então, com valores de x maiores do que c, mas f de x cresce ilimitadamente.